Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui de Minecraft 1.16. E malta, no último vídeo, o que é que nós fizemos? Fizemos esta linda fazenda. Pois é, que deu muito trabalho, malta, mas terminei até o telhado todo. a ver? A ver. Uhum. Deu muito trabalho, mas nós conseguimos no último vídeo de terminar. Bora lá para o vídeo de hoje. Malta, o que é que hoje vamos fazer? Uma farm, pois é. Uma farm de quê? De XP. Claro que vai ser uma farm de XP. Por que não? Hum, hum, hum. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Para fazer a farm de XP, malta, o que é que vamos precisar? Ah, primeiro de tudo, malta, eu preciso de guardar tudo lá na, nos baús, né? Baús. Malta, voltei. Embora lá, já tem aqui tudo. E eu vou precisar de mais um baú, eu preciso de mais árvores malta. Já estou farto de gastar destas ilhas, as árvores vou agora àquela. E malta, como vocês me permitiram? É okay. Ed... ok, já fiz demais. Eu não sei porque é que errei barra ex. add. Ah, isto. E agora sim. t barra y é. door. Malta, sério, já estou farto do tempo. Já volto para pesquisar um pouco Malta, bora lá ver se vai resultar Vai, Edor. Claire, vem. Durado não, não, não deu Vou pesquisar mais um pouco, malta Não encontrei, malta Já estou farto Malta, o que é que acontece? Olhem só, o que é que eu encontrei? E o que é que só falta? Ah, eu vou tirar mais, malta. Só mesmo para depois não precisar mais de quebrar isto. E, ups, malta, o que é que acontece? Sem querer quebrei alguma parte eu quero só chão nisso. Ai Pronto vamos lá tirar isto tudo né malta Pronto perfeito Tenho todos os itens malta aqui okay. Tudo no baú Preciso só de pôr o resto e onde é que nós vamos fazer aqui mesmo aqui quero dizer e mal antes de irmos o que é que nós vamos fazer nós vamos só à vila no último vídeo deixei a vila ah, ai, ai. Ah, deixei a vila e não fiz mais nada com ela não fiz nada mesmo nada nada e é... o que é que eu posso dizer Golden golem odeia-me. odeia, Golden odeia Sério, odeia -me mesmo. Eu não estou a usar. Malta, encontrei. Sabem o que é isto? É um bocado... Do, de, de... Isto é, malta. Isto é o que eu estou a pensar. Não, não, não. Desculpe a malta, mas o, este vídeo... Este título do vídeo... Malta! Encontrei isto abandonado. Vou se que deixar aqui ter coisas. Encontrei um portal do Nether abandonado. Ah malta o vídeo que nós estamos a fazer, ah, fica para trás, fica para trás. Isto agora interessa mais. Nether Rex, não, eu só estou a ver se encontro mais algo. Preciso de quebrar uma obsidiana. Malta! Uh, é menos tempo a quebrar uma obsidiana, sabem porquê? Nether Rex! Vou já aproveitar que eu nunca me abdeceu pegar estes blocos. Olha só malta! Olha só! Valeu a pena, valeu muito a pena. E eu também vou ficar com o baú. Digo já uma coisa: não estou a roubar. Deixem-me lá tirar isto. Se calhar fazemos outra construção com esta obsidiana. E malta, para que é. Qual é a atualização destas coisas do. De... No mundo normal é snapshot eu acho que é 28W wow, qualquer coisa ou 27. Eu agora estou com 29, ou seja, tem mais coisas ainda. Então. Pronto, pronto. Eu quero também aquela coisa de ouro que agora tem utilidade para os Pronto. Olha lá, pronto. Estou aqui em cima. Isto é a cristal de obsidiano, ou seja, o que for aquele, né? E pronto, quebramos tudo, praticamente tudo. Ainda temos ali algumas magmas, isso tudo. Ah, Max, hoje ainda não foste ao ao, ao Nether. Desculpem, malta, mas estes episódios não andam a assim ser muito do Nether. Não ando a ter assim muito a ver com a Nether. No mínimo que há todas as do Nether, percebem? Também quer ter uma vida aqui normal, né? Vamos lá ver se. Não, é igual, malta. Tá. Também vou ficar com o sino. Porque gosto dele. Malta, pronto. Já está isto tudo. Ou seja, temos muito mais, muito mais trigo. E malta, o bom de vir aqui é do trigo. Time set zero antes que chova. T-barro header. clear. Pronto. Muito melhor. A uh, Villager, eu não estou a fazer nada às tuas coisas, sabes? Só vou trocar aqui algumas esmeraldas e isso tudo, estás a ver? Tu percebes? Malta, eu tenho que trocar mais com este Villager. Não, não, não estou a ir. Onde é que ele está? Qual deles era? Era este. Era, ainda bem. Homem, oh, não tenho ainda suficientes. Malta, não tenho ainda suficientes mesmo. Ah, agora já tenho, já tenho, já tenho. Podes vir. Vamos lá trocar algumas esmeraldas e isso tudo por comida. Tenho uma fazenda também. Queres que eu te leve comigo? Em vez disso eu vou te prender, villager. Malta, vou prender um villager. Eu, eu praticamente vou raptar um villager. Eu não deveria estar a fazer isto, mas estou, malta. Isto é por negócios. Malta, o villager vai aprender muito bem. Ou então o villager vai aumentar de preço só para lidar comigo também vou levar uma compostagem Malta eu preciso de coisas fora, olha deitou um degrau Não quero dele para nada E malta, já volto tá? Já desculpem malta Malta onde é que nós íamos? Malta! Eu não posso de descobrir coisas malta sério eu não estou a gozar mas malta, por acaso eu neste episódio não vou àquela fortaleza. Só no próximo episódio é que vou. Neste não? Tenho que deixar muitos likes para isso. Fortaleza nada. Templo do deserto. Pronto! Já deve ter quase suficiente. Quase. Preciso trocar mais com o villager. É assim, vou fazer aqui um método muito simples. Pego numa pedra, assim, tiro isto. Olá villager, vou trocar tudo contigo. E é assim que se troca, vê? E agora troco tudo por maçãs, porque maçãs é muito difícil de cair da árvore, das árvores mas um por aqui no vídeo, espero que todos tenham muito gostado do vídeo, um grande abraço, espero que todos tenham muito gostado de deixa o like, um abraço, que sou malta, inscreva-se no canal, eu não é inscrito.